O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus ao longo desta semana nos fala sobre a aliança do Senhor com Abraão. A aliança sempre supõe duas partes, é um pacto e assim que Deus faz a proposta a Abraão de que ele se lance na fé nesse projeto que o Senhor tem na sua vida, Abraão, por sua vez, responde corajosamente e com docilidade faz tudo aquilo que o Senhor lhe indica. A aliança requer fidelidade. E Abraão hoje ouve do Senhor que é preciso renovar essa aliança constantemente. A aliança é uma constante. Até... O anel, que também é sinal da aliança, do amor entre um homem e uma mulher, elevado a matrimônio, lembra um círculo que não tem começo nem fim. A aliança do amor de Deus é assim. A aliança de um casal por meio deste sacramento do matrimônio só é quebrada verdadeiramente com a morte. E Cristo, com a sua morte, é aquele que faz uma nova e eterna aliança no seu amor. Nós passamos agora a participar desse plano da salvação. Cristo, quando se entrega naquela mesa, na ceia, ele se dá por inteiro, assim como também na cruz. Ali se vê definitivamente a aliança do Senhor com o sangue do próprio Filho derramado por nós. Mas não pensemos que a salvação de Jesus se dá apenas nesse momento. Aqui nós vemos o ápice, a salvação de Jesus, ou seja, deste Deus encarnado, cujo nome quer dizer Deus salva, Começa a acontecer no momento em que ele já está com as pessoas. Ali Cristo já começa a salvar, a resgatar, por meio da sua palavra, por meio dos seus gestos, por meio das curas, trazendo dignidade às pessoas. São tantos encontros de Cristo com tantas pessoas que preparam a todos para esta nova e eterna aliança que é perpétua. Hoje nós vemos o encontro de Jesus com o leproso, um homem que era marginalizado por conta da sua enfermidade, alguém rejeitado pela sociedade e também no meio religioso. No entanto, é um homem que, tal como Abraão, também tem fé e se lança de tal maneira que ele se ajoelha Diante do Senhor, dizendo, Senhor, tu tens o poder de curar-me. E Jesus diz, eu quero. Se tu queres, Senhor, tu tens o poder de curar-me. Eu quero, diz o Senhor. Nós vemos aqui agora duas partes que se unem também. O querer do próprio Deus e também o querer do ser humano, acreditando no poder de Jesus, que é Deus feito homem. E assim a graça de Deus acontece. Quando Jesus fala para esse homem mostrar-se ao sacerdote, ele está dizendo que esta cura precisa ser confirmada para que aqueles que dentro da religião rejeitavam os leprosos, como sendo homens castigados e amaldiçoados, pudessem ver que a graça de Deus atua naqueles que se aproximam e reconhecem a salvação de Jesus Cristo. É justamente por isso que este homem agora é enviado aos mestres, aliás, às autoridades religiosas, para que elas constatem que é Jesus Cristo que faz a a graça acontecer também pelo poder da fé. É o poder de Deus que se manifesta quando também há a abertura desta fé que é poderosíssima. Irmãos e irmãs, a aliança de Deus é sempre fiel. Muitas das vezes a quebramos, nós queremos olhar para Abraão e para este leproso que hoje se aproximam e fazem este pacto com o Senhor. Pacto de amor que o Senhor vai demonstrar de uma forma completa na cruz, saber que nós também, nesta nova e eterna aliança, somos capacitados a realizar aquilo que Cristo realizou. O Senhor vai dizer numa outra passagem que se nós acreditarmos, nós faremos coisas iguais aquelas que ele fez ou até maiores do que ele realizou. Porque não seremos nós, mas Cristo que vive em nós a realizar tudo isso. Fazemos parte do plano da salvação, dessa história da salvação que continua com este povo que ainda está a caminho. Olhemos para Jesus Aquele que traz não apenas a cura, mas a salvação. A salvação que faz com que as pessoas na dignidade agora sejam colocadas também no centro. Este é o sentido da aliança, né? este círculo. Tal como também é o formato da Eucaristia. Acreditar que Jesus é o centro é também trazer estas pessoas como leproso, marginalizadas para o centro, de maneira que possam ser curadas e pelo poder de Deus resgatadas. Assim nós também faremos parte deste plano de amor que é Cristo agindo em nós e por meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.